Estamos começando mais um Fast News! Essa semana, em entrevista ao Belfast Telegraph, o ator Ben Kingsley, que interpretou o Mandarim no filme Homem de Ferro 3, revelou que está envolvido em mais um projeto da Marvel. Segundo o site Latino Review, este projeto seria um curta da série One Shot, onde o verdadeiro Mandarim estaria furioso com Edric Killian, por ter destruído sua imagem. Dois filmes sobre o mitológico herói Hércules estão previstos para estrear no meio do ano que vem. Um dos filmes vai ser estrelado pelo Dwayne Johnson, o The Rock, que postou várias fotos dos bastidores em seu Twitter, onde mostra o ator mais bombado do que de costume. O filme tem data de estreia aqui no Brasil para agosto de 2014. Já o outro filme, intitulado Hércules The Legend Begins, tem como protagonista o não tão conhecido Killam Lutz, recentemente visto na saga Crepúsculo. O filme tem previsão de estreia para junho de 2014 aqui no Brasil. Apesar de serem duas tramas diferentes, os dois filmes usam a imagem do mesmo herói com datas de estreias muito próximas. Beleza? E este foi mais um Fast News!